Aqui já pegou surubim aqui, ó. os pescadores já vi pegando, peixe surubim desse tamanho aqui. Aqui onde a gente está é a Lagoa do Juazeiro, hoje ela está totalmente seca. Nesse lugar que a gente está pisado aqui é para dar uns dois metros mais ou menos de profundidade de água. Então assim, já é o terceiro ou é quarto ano que ela tá seca, devido ao quê? A barragem que o japonês fez lá no alto, lá em cima. Então o que acontece? Ela não desce água, não desce peixe, não desce nada. É difícil mesmo para nós, porque não tem. A água tá longe, a energia não tem, energia solar e não tem nada. O documento daqui não tem. Nós tiremos a centena né? Aqui. E estamos esperando o recurso, né? Vai, Gotigude, bora! Samira! Bora, Samira! Hoje a cisterna minha dá, dá o quê? Dá uns mil litros d'água. Mas pra mim eu não consegui irrigar, não consigo produzir. Eu tenho que estar tá sustentando animal. Ah! Que aí vem o fato da energia elétrica que a gente não tem. Que a gente corre atrás da semigra por não ter o documento, que é a tal Não consegue energia. Então eu tenho que gastar o quê? Gasolina. Pra estar tá puxando, pôr no gerador pra poder puxar essa água lá do, do, do, da cisterna. Pra poder estar tá dando pro, pros animais. É luta, moça, tá achando que o trem é classe? Então era bom assim, se... O governo mais lembrar de gente, né?